Gelo de coco vem na mesa pra desenrolar, desce as garrafas que é só ideia de progresso. Acende o beck e é hora de comemorar. E as mais interessantes hoje vem pra perto, uns quilo no pescoço. Trajeado de crocodilo, tô bonito, tô no clima, mas é bovino tá mordido. Vi uns amigos se perdendo desde o início, mas não me esqueci do sonho, ninguém vai pagar meu filho. Sequência de papo nós só mandas pura Mestre de cerimônia Pé na porta, os pico pula Amor só da coroa Vim com louco, mas nenhuma vida louca Na labuta cai, levanta, continua Gelo de coco Vem na mesa pra desenrolar Desce as garrafas Que é só ideia de progresso E na quebrada é só lazer com a rapaziada Acelera e sente o ronco dessa multistrada Menor sem habilidade só raspando a placa e na garupa a mulata fica empinada E nosso jeito maluqueiro, os boys se corrói. A sua condomínio agora tá com nós Modelo esportivo que a gente gosta Trajadão no crocodilo, pisante é o doze mola Que acelera forte a tal da Vestron Banco caramelo, fogo no marrom, red com red Chamas da leste, chamas da norte, chamas da oeste As da zona sul que nós investe a te promete Senta com os mestres E é só plaque blue E é só plaque blue Gelo de fruto Vem na mesa pra desenrolar Desce as garrafas que é só ideia de progresso Acende o beck que é hora de comemorar E as mais interessantes hoje vem pra perto De do kart no toque da meca Fui na tatua, conceito, lançar umas peças Atrás só kit da Lacoste, da diz eu e Hugo Boss Falando em boss, hoje o chefe é nós Traz o ao pra me brindar com de verdade Feito na Escócia, maior de idade Tapa na cara da inveja naquela da bunda grande Nós veio da lama, mas brilha igual diamante Nós é mesma fita e sabe Viver Maloqueiro com dinheiro, tá bom pra você Mas sei que se morde ao ver nossa vitória Isso que é foda Nós é mesma fita e sabe viver Maloqueiro com dinheiro, tá bom pra você Mas sei que se morde ao ver nossa vitória Fala Isso que é foda Minha mente maquinando o meu próximo plano Esse é o meu ano Jogo de sedução Apetidão de fato Um setinho formado Eu sou cachorro magro Nesse louco mundão É lancha mais bela, Vou tá em Ilha Bela Havaiana branquinha E o mar azulzão Destilado na mente O skank é fluorescente Tô vendo de marquinha Com seu bumbum grandão É que o pai tá com o pataco, E ela joga o seu bumbum no chão Me encanta o rebolado E me alucina com seu popozão É que o pai tá o pataco E ela joga o seu bumbum no chão Me encanta o rebolado E me alucina com seu popozão Gelo de coco vem na mesa pra desenrolar Dessa garrafa que é só ideia de progresso Acende o um pack é hora de comemorar E as mais interessantes hoje vem pra perto Oh,